pessoal, tudo bem? Estou aqui para lembrar da promoção Pé Direito Logo Novo que o Bonfim Estúdio fez em parceria com a Erika que é a nossa amiga do canal Ekatu. Para quem não viu o vídeo que a Erika fez sobre o nosso home office e da promoção, vale muito a pena dar uma olhadinha. Para participar da promoção Pé Direito Logo Novo basta seguir alguns passos. <coughs> Páginas no Facebook e no Instagram Não vale curtir ou seguir Somente uma Tem que ser as duas redes sociais Dois. Compartilhe esse post Contando a sua história de amor e ódio Com o seu logo atual Além do seu endereço de site ou blog Dois. O prazo da promoção se encerra Dia 15 de janeiro às 18 horas Escolheremos a história Mais criativa Que terá direito ao redesign do logo Tampouco e começa em 2017 com o pé direito e logo renovado. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva em nosso canal. Tchau pessoal, feliz 2017!